De veterano para veterano, de campeão mundial para campeão mundial. Aston Martin determinou o substituto de Sebastian Vettel, futuro ex-piloto de Fórmula 1. Em 2023, a equipe escolheu. O parceiro de Lance Stroll será nada mais, nada menos do que Fernando Alonso. Antes da gente mergulhar no tema do vídeo, eu quero me apresentar, eu sou o Felipe Leite, você sabe, e te convido a deixar o like aqui nesse conteúdo, se inscrever no canal do Grande Prêmio e também ative o sininho para não perder absolutamente nenhuma notificação de material nosso aqui nessa rede social, certo? Também te convido a deixar aí nos comentários o que você achou da escolha da Aston Martin de escolher, de decidir por Fernando Alonso para a vaga de Sebastian Vettel em 2023. Mas por que Fernando Alonso irá defender a Aston Martin em 2023? Para a gente responder a essa pergunta central, é necessário destrinchá-la em outras duas e entender o porquê o espanhol queria a Aston Martin e porquê a Aston Martin queria o espanhol. Então vamos lá, por que Alonso queria a Aston Martin? O primeiro fator, evidentemente, é a questão financeira. A imprensa alemã fala em um pagamento de salário para o espanhol de 15 milhões de dólares em sua nova equipe. E se tem um time que pode pagar uma alta quantia Alonso, esse time é a Aston Martin, do bilionário Lawrence Stroll. Estabilidade. O Alonso queria um contrato válido por mais de uma temporada. O plano da Alpine era manter o espanhol até 2023, e a partir de 2024 empurrá-lo para provas de endurance. Só que isso nunca esteve entre os objetivos do bicampeão mundial. Que queria e quer continuar na Fórmula 1. Desvalorização. O chefe da Alpine, Otmar Schaffnauer, falou que não estava no cargo quando o Alonso foi contratado. E que já havia o super talento Oscar Piastri pronto para a Fórmula 1. Em meio às negociações com a Alpine, o Alonso disse que dava para fechar um acordo com a equipe francesa em 10 minutos e que queria ficar. Mas como a gente já falou aqui, ele queria ficar a longo prazo na Fórmula 1, não a curto prazo. A Alpine, que busca muito um lugar para Piastri em 2023, sob o risco de perder o prodígio de seu programa de pilotos, se sentia segura em forçar a mão de Alonso. Afinal, no pior dos casos, Piastri está aí. E o plano antes era emprestá-lo a Williams para adquirir experiência, a diferença é que ele já vai cair no olho do furacão. Agora, explicando por que a Aston Martin, a equipe de Silverstone, queria Fernando Alonso. Dois fatores cruciais para a gente entender isso. O primeiro, manter um grande nome. O plano A da Aston Martin era convencer Vettel a ficar, mas quando o tetracampeão mundial o alemão decidiu se aposentar, a equipe de Silverstone virou, obviamente, as atenções a Fernando Alonso, nome ideal. Segundo fator, importância para o projeto. Não é mentira para ninguém, todo mundo sabe: Aston Martin aposta no longo prazo, com investimentos altos em estrutura e operações. Dito isso, nada melhor do que um habilidoso e experiente piloto para estar junto desse processo, acompanhando tudo de perto e oferecendo o seu valioso feedback. De maneira resumida, foi assim que em pouquíssimo tempo, Fernando Alonso e Aston Martin deram início a esse casamento previsto para começar em 2023. Te convido mais uma vez a deixar aí nos comentários o que, que você acha dessa escolha da equipe de Silverstone de optar pelo bicampeão mundial para substituir o futuro aposentado Sebastian Vettel. Me diz aí. Eu sou o Felipe Leite, um beijo a todos, se inscreva no canal do, do Grande Prêmio, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, hein? Até a próxima!